Na última linha é perguntado perguntar quanto tempo decorreu desde que o gaspar ficou sem o boné até que este caiu no chão. Vamos lá ver se a altura era a altura relativamente ao chão. Quando este caiu no chão, o que é que vai acontecer à minha altura? A minha altura é zero. Então o que é que vamos fazer? Vamos equacionar o problema que é fazer ht que é a altura igual a zero. Quando igualamos este igual a zero, esta, esta expressão que era o meu argado t igual a zero, obtemos uma equação de segundo grau. E agora eu vou fazer aqui um artifício, que é dividir todos os coeficientes que aqui estão por 5. Isto porquê? Porque este valor que nos está a dar é um valor é, muito, muito elevado. Isto é, nós, nós sabemos que vamos ter que aplicar a fórmula de solvente, mas aplicar uma forma de solvente com estes valores é muito complicado, então eu vou dividir os coeficientes por 5, que obtenho uma expressão que é equivalente à que nos é dada. Então, fico com, em vez de ficar com esta de cima, fico com esta, que é o menos t² mais 4t mais 5 igual a 0, onde agora sim, retiro os meus coeficientes, o a, o b e o c. E vou aplicar a minha fórmula resolvente. Vamos lá ver está aqui a minha fórmula resolvente. A única diferença, em vez de ser x igual, que a minha incógnita antes era x, agora é t. Vamos lá a acrescentar substituição direta dos coeficientes do a, do b e do c na fotografia. Chama a atenção aqui para o menos e para este menos. Aqui, quando nós fazemos o produto, vai passar a positivo. Fazemos os cálculos e os resultados finais, após a divisão das duas equações, é t igual a menos 1 e t igual a menos 5. Então, o que é que isto quer dizer? Que não pode ser o t igual a menos 1, porque? porque não tem lógica eu dizer que quanto tempo decorreu, eu não posso dizer que decorreu menos 1 segundo, mas sim decorreu 5 segundos. Então, como conclusão, ao fim de 5 segundos o boneco caiu no chão.